oi pessoal vamos falar hoje desse aparelhinho aí para quem não conhece tá ele é o SterePen é um purificador de água por raios ultravioleta eu já tenho isso aqui há algum tempo já usei algumas vezes e não tenho visto por aí não tenho visto muita gente usando não então vamos falar dele Bom, a primeira coisa o que é um purificador de raios ultravioleta é um aparelho que emite raio ultravioleta numa frequência num comprimento de onda capaz de eliminar a capacidade dos germes que estão na água de se reproduzirem então com isso os germes não conseguem se multiplicar na água que você ingere dentro do seu corpo e você não, não tem os problemas que você teria ingerindo uma água contaminada pessoal olha só o aparelho é esse aqui ah, ele tem uma tampa que não é fácil de abrir tem que abrir com cuidado para não quebrar a lâmpada e ele tem essa lâmpada tá? que é a que emite o raio UV é, basta você introduzir ele na água mas tem que ter alguns cuidados tá? então assim Vamos comparar ele usando as informações que estão lá no site do, do fabricante. Comparando esse, esse método de esterilização, de purificação da água, né? É, para bactérias, por exemplo. O cloro ele tem uma boa eficácia para você exterminar bactérias na água. O, o Pen, ele tem 100% de eficácia, tá certo? O raio ultravioleta. O filtro mecânico ele não é bom para bactéria. E a fervura ela é considerada satisfatória também. Então, nesse aspecto, o raio ultravioleta ganha da, da, do cloro, ele ganha, obviamente, do filtro mecânico e ganha da fervura também. Contra vírus, o cloro tem uma atuação parcial. O filtro mecânico não tem, a fervura tem uma boa atuação. E o raio ultravioleta, mais uma vez, para não dizer que é 100%, o fabricante coloca 99,99% ,99 de eficácia. Para protozoários, que já são formas um pouco mais resistentes, o cloro também atua parcialmente. O filtro mecânico não atua, a fervura atua satisfatoriamente, mas não é 100%. E o raio ultravioleta é 100% okay? e os esporos que são formas mais resistentes desses microrganismos é, sobreviverem na, no meio ambiente o cloro não atua contra esporos o, o filtro mecânico também não a fervura atua uma, uma boa eficácia mas não total e o raio ultravioleta elimina completamente os esporos então nesse aspecto o método de purificação água por raio ultravioleta ganha dos outros métodos, tá? Como é que isso aí funciona, pessoal? Primeira coisa, a água tem que estar tá clara. Ela pode. o que é água clara? Ele, ah, ah, o raio UV, ele precisa se dispersar na água que ele vai purificar. Então, o fabricante diz que a água pode estar turva até o aspecto de uma limonada fraca. Se você precisar purificar essa água, você pode usar um filtro. Eu uso esse equipamento aqui, que é do próprio fabricante. Eu comprei junto com o um filtro, é uma garrafa, muito boa, já levou muita pancada, está inteirona. Ela é bem acabada, bem resistente. Ela tem um mecanismo de filtro, bem legal. Aqui nesse bocal, vem um filtro acoplado com uma válvula. Ele vem acoplado ao contrário, Tá? Então você tem que virar ele, acoplar de novo, abrir essa válvula para permitir a passagem de ar, enquanto você derrama aqui a água turva que vai ser filtrada nessa membrana. ok? Se você não remover o filtro e posicionar direito ele, vai, você não vai conseguir fazer com que a água passe, porque não tem entrada de ar. Então você posiciona ele aqui. E aí você derrama a água aqui no entorno, a sujeira macroscópica vai ficar aqui, a água vai entrar, ainda com um grau de, de, de turvação, mas já bastante aceitável para você purificar ela. Esse filtrinho aqui, ele segura partículas é, acima de 4 micra, o que é, é, é bom a beça. Tá? 4 micra é partícula bem pequena, então é um filtro bem eficaz, ele pode ser lavado facilmente facilmente, eu já lavei ele várias vezes tá e aí depois que você filtrar isso aqui você pode ou remover o filtro e usar a sua caneta introduzindo aqui e turbilhonando a água lá dentro até que ela se apague e a sua água vai estar pronta para beber esse é um aspecto interessante que eu vou comentar esse modelo especificamente, ele tem essa borracha cônica. Para quem acampa, é, é ótimo isso aqui, se encaixa em vários recipientes e se encaixa perfeitamente em qualquer garrafa PET. Tá? Outra forma também que você pode usar é remover isso, porque aqui vai ter sujeira, né se você não quiser lavar. E aí você introduz a caneta direto lá dentro da quantidade de água que você vai querer purificar. É... Isso pode ser usado também num copo. Tá? Se você for beber uma água e você está preocupado com a procedência dessa água, basta você introduzir essa caneta num copo. Ele tem aqui dois sensores elétricos. O contato disso aqui com a água é o que faz a lâmpada acender. Outra, outro problema aqui no aparelho é que ele, a tampa das pilhas não é a prova d'água. Então você tem que ter cuidado. Se molhar aqui e entrar água, o aparelho não vai funcionar e vai danificar. Tá? Ah, outra, outra crítica que eu faço também aqui é a seguinte o manual do fabricante ele não é bem explicado então você acaba tendo que pegar mais informações no site do fornecedor disso aqui no Brasil ah, as pilhas eu acho que é o grande problema disso aqui o fabricante diz que está escrito lá você pode usar pilha AA alcalina mas não funciona, não perca o seu tempo nem dinheiro porque não vai funcionar ele diz também que você pode usar a pilha recarregável NIMH e com essa funciona se ela tiver a carga plena tá? e ele também recomenda pilhas de lítio mas isso eu não testei ok? E ele diz que na, na pilha de NIMH recarregável, ele dá 15 ciclos de purificação. Quer dizer, ele liga 15 vezes até você ter que recarregar a pilha. Na pilha de lítio, 200 vezes. Porém, ele faz uma ressalva. A pilha de lítio não funciona em baixa temperatura. Isso está escrito pelo fabricante. E essas pilhas recarregáveis, ele diz que funciona desde que você aqueça elas junto ao seu corpo antes de usar e também o aparelho ele diz que não funciona independente da pilha se o aparelho não tiver aquecido junto ao seu corpo é, em temperaturas muito baixas ele não vai funcionar ah, bom é isso pessoal ah, queria mostrar aqui pra vocês também a garrafa como é que ele fica legal na garrafa você encaixou ele aqui ele veda completamente tá é bem prático bem prático Pessoal, como vocês viram no vídeo lá, a gente testando isso aqui junto à fonte, lá com a água contaminada, não funcionou. E como eu disse, o problema é a pilha. A pilha precisa estar com carga máxima, senão ele não funciona adequadamente, tá? Então, eu havia utilizado em casa para testar antes, e quando eu fui repetir lá a operação, a pilha já não deu conta. Eu recarreguei. Vamos ver agora. Então, ó, Apertei uma vez, vou esperar a luz verde piscar, está piscando, eu introduzi aqui a lanterna azul, que não é a luz ultravioleta, é apenas uma luz de sinalização, está acesa e vamos ver se ela fica acesa aí por 40 segundos. é agitar um pouco a garrafa para que toda a água passe em contato com a luz e está funcionando muito bem, mas com a pilha plenamente carregada Eu não sei se numa segunda tentativa funcionaria depois de ter consumido um pouco da carga plena da pilha então eu não arriscaria levar só isso aqui para purificar a água, ou pelo menos não arriscaria levar só com um conjunto de pilhas. Não testei ainda com a, o outro tipo de pilha que o fabricante recomenda, essa aqui é a NIMH recarregável. E está indo bem, para meio litro de água são aproximadamente 40 segundos. Parece que ele vai dar a carga total aí numa boa. Pronto. A luz começa a piscar em verde, dizendo que a operação foi concluída com sucesso. Então a gente pode tirar. A luz ainda pisca por alguns segundos, sempre na cor verde, o que indica que houve a purificação da água. E depois ela para. Pronto, a operação está feita. Mas com a pilha 100% carregada.